Outra questão que pode acabar estressando muito é você manter em tensão o seu tendão, sua panturrilha, o salto alto. Você manter tensionado o seu pé o tempo inteiro ali. Você manter em tensão essa a face você acaba estressando ela também. Então, aí você ainda com uso exagerado do salto alto você pode acabar encurtando um pouquinho mais o seu tendão calcâneo, beleza? Você perde essa flexibilidade, se você perde essa flexibilidade no seu calcâneo, vamos pegar aqui ó, tendão calcâneo, vamos dizer que você tá assim o tempo inteiro, né? Você tá de salto alto, você encurta o seu tendão calcâneo, aí você vai correr, beleza? E você vai estressar mais ainda essa região aqui que puxa a sua face, porque você não tem o relaxamento ao longo do dia, você tá encurtadinho, então a tensão é muito maior, beleza? A tensão sendo maior, Complica a vida do cabra, que acaba estressando mais a face e gera a facite.